Pessoal beleza, aqui Fernando Brazero. E hoje vamos tentar jogar um joguinho aqui Jogar um joguinho muito bom né Beach Street Ele é uma espécie de beat up Bitado <risos> Do beats, não é só do, do bater É também de ter uns 8 beats <risos> Parece joguinho de Master System Mas ele é, ele é muito bacana Ele tá me oferecendo comprar coisa Mas ele sabe que eu não vou comprar então, o que, que eu vou fazer? Vamos lá no um toque para começar. Vamos explorar o jogo desde o início, desde o zero. Nem... Eu só abri para ver se abria. Eu não joguei, hein? Arraste para mover. Ah, beleza. Tem que... Tá. O andar eu já consegui. Li! Tokociti precisa de sua ajudar. Vá para o saco de pancadas e mostra das habilidades de luta, mandou o meu mestre. Cheguei no saco. Agora a para lá para bater 1, 2, 3, 4, 5, orientes Aí, incrível Bom, chute com o Lee Bom, Lee Não parece meio oriental Mas tá bom Vai em Beleza Vai em Flanter. Agora para agarrar os inimigos Ande até eles Ah, tem que ficar em cima dele Ah, tem que ficar em cima do bonequinho Agarrar e quebrar Agora arraste Como é que é? Arraste e solte Ah mas você precisa lá demais para sobreviver. As técnicas lá ensinam golpes. Pega essa técnica e fala para como é salvo. Parabéns, agora o, o ortelino. <risos> é o hortelino. Não é oriental, é o hortelino. Troca letra. Parabéns, agora você é um lutador de elite oficial e estagiário. Muito bem. Vai salvar a cidade tá ali? Estagiário? <risos> Vamos ver como é que é. A princípio o jogo parece bacaninha. Vamos ver. Estágio 1. Um. Deve ser, tem 40 raiozinhos, tá, eu gasto energia para jogar, para jogar co-op tem que estar tá online, uh, interessante ó, Apareceu pelo menos ali ondinhas e co-op, depende se eu achar alguém que queira jogar junto, ó. a gente explorar uma fasezinha Li ajuda por favor, não precisa fazer isso, tá aqui. os ratos estão fazendo o queijo mais fedorento do mundo, a cidade inteira está fedendo A vida está totalmente insuportável aqui, eita Queijiria. Como é? Queijiria O queijo não é a única coisa insuportável por aqui <risos> Total. Minha chance de provar o sensei Sou um lutador de elite Olha, tem uns ratão ali certo? Você não tem chance contra eu e minha Bem Venha me pegar Lee. O ratão comeu Um ra... com queijo verde certo? Um gorgonzola da vida Tá, vamos lá para o tutorial Super técnica Ataque para encher o seu medidor de combo e usar a Super Técnica. Beleza. Super Técnica, acho que vai aparecer um botãozinho, né? Então tá. Vamos lá, bonequinhos. Olha ali, rapaz. Que bacaninha. Ah, azar. Eu gostei. Ah, eu gosto de jogo de beat up. Pode ser... Parece tipo um Alex Kidzinho batendo aqui nos bonequinhos. Então Toma também Tá dando umas bugadinhas Não sei se é por causa da internet Se nem se era pra estar tá a internet ligada nesse jogo Olha ali, rapaz, tem o um lobo mau Vestido de vovozinha A barrinha azul ali Quando encher eu posso usar meu ataque especial Ah, rapaz, usei o agarramento Lobinho, vem, lobinho Vem, vem, vem, vem, rato Vem, rato ah, Agarramento, rapaz, pensando o quê, Vem, cai dentro Ah, tentou fugir ali, viu só na agarramentos Cadê o. o Minha técnica especial já carregou? Ah, moedinhas Passei? Chega aí. Cadê o rato? Eita bom? Eu só tô estranhando essa aí. Tá um pouquinho lerdo, né? Eu não sei se é o jogo mesmo ou é porque eu tô conectado no... nos dados móveis. De repente, se der tiver... Tiver para jogar no para é pra jogar no offline, ó, oh, ESPECIAL! <risos> Olha rapaz, especialzinho foi violento. Ele não tem um dash, alguma coisa do tipo? Não, toma uma porrada. Cai, vira pra lá, vira, vira! Aí, tá destruindo o patrimônio público pra ganhar moedinhas bate bate bate bate bate bate eita tomei... Ah, tomei um golpe é, rapaz eu não gosto de tomar golpes a moça vai apanhar junto bate bate bate ah moleque bate bate bate bate ah rapaz beat up raiz <risos> raiz porque é criancinha assim, batendo em rato olha ali rapaz olha que bacana tem o rato Nick fury Deve ser o primeiro boss Vamos quebrar a cara desses bonequinhos Não reparem pessoal, se vocês ouvirem vozes do além As professoras gostam de se manifestar Bem na hora que o secretário está gravando Coisa na secretaria Então, dá bola Os combinhos são bacanas Será que se eu ganhar dele já acaba a fase? O meu especial está carregado Aí rapaz, deixei pra ganhar do... Olha ali o Coririm! Tem uma moedinha do Coririnho Pega tudo, ah moleque Ganhamos moedinhas Ali tá o pergaminho Vamos ver, não sei se foi Fiz tudo que tinha que fazer Ganhei, o que, que é aquilo ali? Uma moedinha do Coririnho Uma moedinha do meu boneco Ouro e um pergaminho Tem um baúzinho no primeiro dia, Toque pra abrir Na porrada rapaz, ficha ali Ficha rim o curririm, então tá, peguei as fichas do rim e do corri-rin. Amanhã volte para um baú maior, show de bola Dá pra fazer alguma edição? Ganhou um nível Ah, eu tenho fichinhas e tenho dinheiros Então dá pra fazer uns melhoramentos Pô, tem uns, umas skins bacanas ali do, do ladinho Agora não sei se trancou tudo você precisa de mais fichas para alguns baús né, ah, beleza Ganhei já um nível, show de bola Aproveite esta oferta única Que oferta única, nada rapaz Oferta única Sai pra lá com oferta única Vamos jogar a fase 2 E explorar o joguinho Ganhar mais dois raiozinhos Não esqueçam que pessoal, só fui deixar o joinha no vídeo, eu agradeço Muito importante, dê aquela força Ó, tech do pulo Use os pontos, como é que é? Ah, eu dou um arrastão pra cima pra ele pular Olha ali, rapaz gasta... Ah, ele gasta a barrinha azul Ah, entendi é, Mas se eu, se eu acertar é melhor, então vamos na porrada mesmo Aí, rapaz Aqui é tipo o Renegade, é um batendo de cada lado Quebrar as caras dos loucos tudo Só, só que eu ainda, eu ainda apanha dessas movimentaçãozinhas de, de touch Sou muito ruim nessa movimentação de touch Beleza Achei que tava vindo dica do meu sensei Ah, agora vai o Beat up sem é um taco, uma porrada, um cano, uma, uma faca Não é beat up O cara tá caindo no chão e ainda tô quicando aí na porrada Olha ali, uma mangornada, já peguei os dois. Vem, vovazinha. Ali, o lobo mal. Se fazendo de vovazinha. É a porrada do, do taco é meio lerda aqui, mas. O importante é o efeito. Eita, não queria pular, rapaz. Gastou meu azulzinho. Quer dizer, gastou meu azulzinho ficou estranho. Eu não uso azulzinho. <risos> gastou minha barrinha azul. Sai daí, mano. Já era. Olha o rato, rapaz. Bom, que ele já vem apanhar, né? Não precisa nem correr muito atrás. Aí, J-Elves. Aê! Lobo mal, lobo mal. Quem tem medo do lobo mal? Ah, agora é a paz especial. Show you can... Shotgun. Quem, quem assistiu o Yu Yu Hakusho? O soco tem um ataque chamado Shotgun, que ele dá uma rajada de soco tipo meteoro um meteor de Pegasus Eita! Esse golpezinho aqui, rapaz. Ele faz uma sequência insana de porradaria violenta. Aí, tá dele, porrada. Aí, ó. Cinco como maneiro. Isso aqui a gente já chega ali, rapaz. O boss é um guaxinim Boa. Vamos lá. Olha ali, rapaz, sem querer fez fiz um atiramento meio estranho, mas deu certo. Ah, rapaz, um chutezinho, agora que fazer o um chutezinho maneiro, ele defendeu. Ah, é? Ah, não, vira pro lado certo. Eu quero matar esse ratinho aqui. Aí, chegou, chegou, no especial. Boss no especial. Toma Será que tá vivo ainda? Não, já era, rapaz Olha ali Ganhei uma fichinha do Cureirinho, uma chave Moedinha, diamante E um, uma ficha do antigo boss Olha ali Não sei se isso me adianta pra alguma coisa Mas ganhamos Ó, oh, temos um presente, vamos ver Ganhei uma chave, muito bom Espero que vocês tenham curtido, pessoal Esse foi o nosso videozinho muito obrigado que acompanhou até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, deem aquela força. Se inscreva no Brasil, aula de da Neuber e Retro Games BR. Já falei demais, até a próxima.